Retrópolis chegou e junto com ela veio uma promoção muito louca. Vamos então ver agora o que, que é isso, mais um mistério ou não, aqui no canal Bruno Clash. Ok. Estamos aqui no nosso Brawl Stars roxinho com a Bibi Bibi aqui ainda tá com 100 troféus, temos que subir ela também Mas hoje vamos começar de uma forma diferente Vamos primeiro ver aí o que o Retrópolis trouxe pra gente Como você viu aí nos vídeos anteriores tem muito mistério aí por trás do mundo de Brawl Stars Mas hoje o que a gente tem em concreto é a Bibi Retrópolis e algumas mudanças Muito legais, mano Bom, vamos lá dar uma olhada então Vamos agora ver aqui a promoção Pacote de gemas da Retrópole É isso mesmo Temos ali uma promoção da Retrópole com uma mega caixa E 170 gemas Nós não temos gemas, temos uma gema Porque a gente gastou para poder comprar a Bibi E temos ali a possibilidade De tentar colocar a Bibi aí Num nível maior, né? Nós estamos com 6 ali Poder 6, precisamos de pontos De poder da Bibi e por enquanto tá difícil, bom, até tem aqui pra comprar também, vamos pegar tudo Então é isso, bora lá, vamos fazer a limpa nessa loja começando agora Então, partiu comprar o pacote de gemas da Retrópole Partiu Aí sim, processo concluído, 170 gemas na mão Já vamos coletar aqui e agora vamos abrir a mega caixa, mano a mega caixa, tomara que venha bastante... É, pontos da Bibi, 327 de ouro, bastante ouro, né? E Bibi aqui temos 194, colocando ela aí pro nível acima, nível 7 já aqui então Bora lá, tem mais coisa, tem ingresso de evento e também tem duplicador de fichas que é muito bacana também Ajuda a conseguir mais caixas também Muito bom, hein, muito bom, conseguimos Bom, com as gemas vamos comprar então esses ingressos que eu também tenho 130 Com mais 30 agora, 160, muito bom, gostei tem que comprar. Grátis aqui duplicador de ficha Mais 60 fichetas Também temos ali mais uma mega caixa Vamos pegar a mega caixa e também O ponto de poder. Vamos pegar primeiro o ponto de poder 214 de ouro, mais alguns Pontos aí, 107 pontos E vamos ver se a gente pega também agora Essa mega caixa de 60 gemichas Vamos lá então Abrir mais uma mega caixa E só foi, mano. Como eu disse, vamos fazer a limpa aí 313 mais 188 fichas da Bibi, muito bom. Conseguimos melhorar ela, ganhamos 3 geminhas também. Muito bom, maravilha. Vamos ver aqui embaixo o que tem? Aqui embaixo é ticket, né? É, temos aí 1492 é, fichas duplicadoras também. 4 mil de ouro, mais 200 gemas por 74 reais. Não, esse aí eu não vou exagerar também, né, mano? Vamos deixar aí pra gente poder comprar. Quando vier a Bibi, né? Quando vier as coisas pra Bibi. Bom, vamos primeiro aí. Ah, eu queria falar pra vocês também, ó. Se vocês também estão precisando de um clã. Essa é a hora, vem pro clã aqui ó, por enquanto é lotado, mas abriu uma vaga aí, já vem pro clã, Bruno Clash, YT, só vem Vamos lá então, bibi vamos ver quantos a gente vai colocar de poder, vamos tentar ver se a gente consegue aqui Vamos colocar no nível 7 já agora, e o nível 8 também vai poder ser colocado agora Nível 8 na mão, agora só falta o nível 9 Bom, agora como vocês estão vendo aí, tem bastante modo aqui pra poder jogar e ganhar bastante fichas Vamos então jogar um pouco com a Bibi Vamos começar aqui pelo combate A meta é ficar aí no mínimo em quarto lugar Pra ganhar a ficha estrela também E é claro, conseguir algumas fichas também Duplicadas pra dar bom Então, bora lá É isso, combate solitário Tamo aí já Com a Bibi E vamos com tudo, né? Vamos pra cima, vamos ver o que vai dar pra fazer Hum, já tem aqui um, um amigão ali Vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer ali Tem que ser rápido ai, ai, ai. Vai dar ruim ali, vai dar ruim Se não for rápido, mais um, mais um Batei, matei, matei, matei, boa Vamos ver só se dá pra pegar, dá Dá pra pegar porque ele deixou ali, tá bom Beleza, cara, quase, hein Tem que ficar ligado, porque, mano, os caras A Bibi, ela, ela é muito forte quando gruda Dá poucas batidas já mata Mas, até chegar, meu amigo É embaçado, então Tem que ficar ligado mesmo <risos> Não tem jeito Ó, tem ali uma, uma panha, a panha é horrível contra, é, é ótima contra a Bibi, porque ela vai dando dano e aí consegue, ó, agora, já, agora sim, agora sim a gente consegue matar ela tranquilamente. Vocês viram ali que deu muito bom, joguei pra longe, ficou com pouquinho, eu soltei o, o chicletão e aí, meu amigo, um abraço, né? Sétimo lugar já, já conseguimos aí ficar entre os sete, vamos, <coughs> vamos ver o que aparece aqui, o complicado é que se eu for atrás, se tiver algum cara com, com dano... Ele vai dar o dano tranquilamente Ó, tem um spike ali Opa, vai cair ali, bateu Beleza Vamos ver aqui o que dá Ó, tem uma, uma, um morteirão da pena aí Aqui do lado tem um Eugênio <coughs> Vou ficar escondidinho aqui pra não dar Mora, não dar brecha pra ele Beleza, tá aqui Agora tem que dar dano, agora tem que dar dano hum... Bater aqui, ele parou ele parou, acho que vai morrer ali. Opa, puxou eu pra tentar me matar junto. Ó, filha da mãe. Consegui vazar, hein? Consegui vazar. Ainda bem, mano. Ó, já estamos entre os quatro. Já estamos entre os quatro. Isso aí é muito bom. Tem uma Bibi ali também com três, três de poder. Então é eu uma Bibi. Tem ali também. e agora ferrou, agora ferrou. Agora tínhamos que sair. Vamos pra cá. Vamos bater ali. Bateu. Bateu. Boa. Boa. Bateu, matei. Batei, batei, batei, batei. Boa, boa, boa. Vai morrer, vai morrer. Não, não morreu, não. Tá, agora a gente mata aqui um, beleza Pegamos aqui mais dois, boa Agora é nós contra a, a Penny. O problema é que a Penny ali, ó Tem a possibilidade de... Boa, nossa, moleque, moleque, mano Deu muito bom, conseguimos a vitória Primeiro lugar no combate Foi bom, foi bom, hein Pegamos aí primeiro lugar Fichas duplicadoras, top demais Ainda conseguimos a ficha estrela Então ganhamos ali muito, 68 68 fichas, muito bom, muito bom Conseguimos ali passar com a nossa queridíssima Bibi Vamos tentar agora, agora eu quero ver o seguinte Vamos tentar ver o todos contra um, como vai ser isso aqui, cara Será que eu consigo pegar? Eu vou, botar, eu vou postar Ah, não, não, não, sai, sai, sai, sai, sai. Não sai, sai, sai uh, Vamos tentar postar 20 tickets aqui 20 ingressos e vamos ver se vai dar bom Quem sabe, eu queria, eu queria ser o chefão Será que vai dar? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer e a gente volta já já <cười> Tá, eu não fui o chefão, mas vamos lá, vamos pra cima Porque é a primeira vez que eu já comebi nesse modo aqui Que é o modo do chefão, né? Do todos contra um, na verdade Vamos ver o que vai dar aqui, ó Será que ele tá aqui? Será que ele tá lá? Ó, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Ih, será que ele ia fazer o quê? Ah, pensei que ele ia ficar parado, deixar matar Aí não é bom, né? Aí não é bom Bateu aqui, bateu aqui Opa, morri ali um pouquinho Tá bom, Tem muita gente utilizando o cal Não sei se vocês estão... Acompanhando aí, mas mano O Retrópolis virou Retrocópolis Celo, Retrocópolis Mano, o bagulho tá doido O bagulho tá doido, mano, é muita gente usando O cal, vamos soltar ali o Chicletão Boa O chiclete bate e volta Vamos ver se a gente recupera aqui a vida Pra poder ir pra treta, né Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Matou, matou ali. Bom, vamos lá. Tem 55% de vida. 54% já. Vamos subir. Vamos ver se a gente gruda nesse Nesse mano aí. Do todos contra um. E vamos ver se a gente consegue se livrar dele aí. Ai, ai, ai. Vai dar dano ali. Nem, precisa, nem vou chegar nele. Filha da mãe. Hein? Filha da mãe. 43%. 1 minuto e 10. Tem que subir, hein. Tem que subir. Vamos lá. Vamos lá. Tem ali o. O ursão ali também. Agora sim, agora sim, agora sim. Boa. Joguei pra longe, joguei pra longe, joguei pra longe. Batemos bastante. Tá? Vou recuperar um pouquinho da vida aqui. E vamos ver o que dá pra fazer. Ó, recuperando a vidinha aqui de leve. Tem ali. Opa, opa. Vamos lá. Bateu, bateu. Soltei ali meu, meu chicleteiro. Chiclete. Sou chicleteiro ali agora. E demos um dano a mais. 20%. 1 minuto e 40%. Acho que ele vai ganhar, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Que complicado, hein? Tem muito carro. O carro aqui, não sei não, hein? Ó lá, tá com 13%. Pode ser que agora dê bom, vamos ver como vai ser Batida aqui, batida, batida, batida batida, Vamos pra cima, solta chicletão 4% mano. Agora o carro vai acabar, o cal vai acabar? Não Não, não acabou não, vamos ter que subir lá Vamos ver se a gente ajuda, 1% já foi Acabou, acabou, vamos ver como vai ser Aqui, acho que deu bom pra ele, não Ganhamos, ganhamos, ganhamos, derrotamos O chefão e vamos ver quanto, quanto A gente vai ganhar agora de fichas 400 Duplicou Fomos pra 800 fichas Gostei, hein? Gostei, hein? 8 ca... caixitas. Então, vamos fechar esse vídeo abrindo aí as caixetas e vamos ver se a gente consegue ganhar mais pontos da Bibi aí, ó. Sete pontitos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais 25 pontos. Boa. Gostei. Mais aqui, vamos ver. 43 de ouro. Mais quatro aqui dela. Ah, 25 é melhor, hein? 25 é melhor. Gostei mais 25. Ah, agora mais 25, boa. Já ganhamos 58, é isso? Acho que é isso. 58 pontos dela, mais 25, boa, mano, quase 100 pontos, mano, que bom, beleza, vamos mais uma aqui, tem mais duas caixas tem 10 pontitos, penúltima caixa, bora lá, mais 10 pontos, beleza, passamos dos 100, e agora a última caixa, pra fechar, 10 pontos da Bibi, mais 3 gemas, ó, que bom, muito bom, muito bom, ficamos aí com um pouco é, pouco menos de... É, tem 4 ali pra poder abrir mais uma caixa E vamos ver aqui, ó, a Bibi agora falta, aí Menos de... uns 300 e poucas... vou fazer a conta agora, 300 e poucas Fichinhas pra poder colocar ela no nível 9, que é o nível máximo Antes da Star Power Então é isso, se você quer que eu Compre as... Os baús pra poder deixar ela no nível máximo Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu vou fazer isso daí Mas só se vocês quiserem, é claro Então é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aqui Se você assistiu o vídeo até aqui, escreve aí nos comentários Quero saber se você assistiu, hein Escreve nos comentários aí, hashtag carequinha Pra eu poder saber que você viu o vídeo até o final, beleza? Então é isso, galera Tamo junto, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal É nóis, um abraço, falou! Fui